Antes de começar, pessoal, queria mandar aí um forte abraço para a Daniela Fonseca, para o Diogo Leite e para o Washington Serra, por terem partilhado o último vídeo. Se vocês tiverem um abraço, é muito simples, basta vocês partilharem este vídeo e identificarem-me na publicação. Videozinho. Desta vez pessoal, aqui um videozinho outra vez com o Márcia, diz aí um lá. Olá. Hoje vai ser um vídeo bem diferente, iremos fazer um jogo diferente, nunca fizemos aqui no canal, é a a Pessoa. O jogo consiste em quê? Um de nós vai escolher uma foto de um famoso e vai dar zoom numa, numa área do corpo. Depois, o outro que está à espera vai tentar adivinhar através de só dessa parte e vamos ver quem consegue fazer melhor pontuação. Quem perder vai ter aí uma consequência. E adivinhem só, vão ser vocês a escolher a consequência. Por isso, nos comentários, quero ver todos a dizer aí a consequência para o perdedor de dois fazer. Vamos lá começar. Vou começar aqui a Márcia. A Márcia já está aqui a pesquisar a foto que vai me querer mostrar da pessoa. Lá claro que eu não vou conseguir ver agora, mas pronto, vamos lá. Muito bem. Ai, desculpa. E olhar, tipo. Já vamos fazer aqui uma faixa para ver se ela consegue adivinhar. Chomenos. É sério, como é que conseguiste? Como é que segui, Pessoal, vocês estão a ver aí a print, sabe? É fácil, tipo. Ah, sei lá, vocês não sabem. Pronto só, escolhi aqui uma, é fácil, toda a gente que está a ver esta print, conhece esta pessoa. Não, what? <risos> Pronto, como? É, tipo, eu ainda tentei ver se dá, tipo, só não sei nem que eu me desse assim. Eu esqueci-me de dizer no início, mas o jogo vai ser o seguinte. Eu vou, dizer, vou mostrar 5 pessoas a ela e ela 5 pessoas a mim e vamos ver quem dessas cinco, 5, 5 tentativas vai ganhar. Ei, não sei. Não sei. Achei. Não, não Eu não vou é pode... ah, eu não. Mas não me engano, porque isso pode. Ai, não sei. É, é, é que é. Criança. É ator? Não vou dizer nada. Ou assim. aí diz. não dizes. Sei que te conheces. Só se Não conheces, pá, acho que vai ser Pá, quem é, velho? Você não conhecia. Eu aposto que as pessoas devem estar tipo, the fuck! Tiagowski? Não. Não é? Deixa-me tirar brinco primeiro. A malada é quem é. É, é miner! O uh, que? É impossível! <risos> eu quis ficar tipo Parece o Gowski um bocado. <risos> eu sei que ia ficar tipo ah, eu um problema que tu conheces bem. Ai, que tu conheces! E conheces bem então? Como ela foi difícil para mim! Espera! É uma das autonomics, não? Não? Espera, é esta, ele sorrir. Não, já vai ter Não tem nada a é. ver. Agora tu olha. É Impossível, dizer, pessoal, dizer, impossível. Vou a dizer é. isso para passar a ver. Pronto, eu vou dizer, dizes o que quiseres, mas vai impossível, impossível. Vamos. Não é eu? Não parece ser terra, porque a terra tem um Não. Pá, a eu não pode ser, já sabe que um que não pode ser. Se não sabes quem é? É aí, não? Não, pera, de pensar. Pera, pensar. Não sei quem é. Nunca deixa o um nome aí. Não quer dizer o nome? É Barry, vamos lá. É Barry? Das Little Mix? Não. Só. Chiquila! Chiquila! Ok, isso <laughs> é tá muito <laughs> gay. Muito gay. <laughs> ah, muito bem. Moluscos. Eu tô apaixonado. Eu tô contando tudo. E não tô nem ligando. Porque vão dizer: Amar não é pecado e se eu tiver errado que se dane o mundo Eu só quero você É um dos guys do One Direction Não sei Ei, ei, é, esse não sei o nome dele Eu não, não sei o nome dele É o olho do One Direction É, ei, é, é, é, é, é A firma aqui que é Tu tá falando é. sério Então vamos rolar quem é, o que é? Ei, parecia. Si, é. Vamos lá, esta, eu acho que pode ser difícil como pode ser fácil. Cristiano Ronaldo? também dá para ver qualquer camisão que podia ser de português. Beijo! Já perdi. Não sei quem é. Não sei quem é. Impossível, não sei quem é. Não sei quem é. Quem? Não. não sei quem é. A Kitty é a a é. A Kitty Perry. É Kitty Perry! Não sei quem é. vais acertar? Eu não. Pessoal, ela não vai acertar. Ela vai quem é. Eu acho que sei quem é... Não, acho que não é se o seu porque se o seu papel não tem que dar tatuagem assim. Eu acho que é o Lil Wayne. É a tua resposta é? final? Espera, o Snoop Valley eu tenho quase certeza que não é. Ou pode ser o Snoop Valley, que ele também tem tudo. Mas acho que não tem muito sucoço. Lil Wayne tem, eu sei. Pode ser o Lil Wayne, porque ele também usa aquilo. Que tu acha? Mas acho que há é o do cantor também, porque agora que eu não estou a ver qual é o nome. Que é, eu acho que é Careca. E também usa. Okay. Olha, vai a Lil Wayne que eu não sei mais. É o Iscali! Pois é, ah, ah, é o Iscali! Olha, oh, estava a pensar, mas não está. Careca? A não, mas acho que teria um Careca também vamos. só, tá 2-1. Vamos passar agora para a última ronda. Bela. Aham, uh -huh, disse mais. Eu oh, you know like you know gonna... uh, não tirei lá, pessoal. Oh, every weekend. Pronto. Mas, pessoal, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado de vídeo. Não esqueçam de dar aí comentários. Porque eu vou fazer uma consequência. Deixa mega like, Ou pessoal. Ou a na cabeça? Ou a na cabeça nada. aí. Hoje, pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem bem e fui!